pessoal beleza Fernando brasileiro e hoje vamos aqui concluir uma etapa muito importante do jogo que é capturar o Mewtwo eu não curto usar um lendário nos times deve ter visto que eu não tô com nenhum deles aqui nenhum das aves lendárias e tudo mais mas contudo entretanto porém o Mewtwo ele é uma exceção né a gente curte muito ele pode até não usar ele no time quem sabe mas eu quero poder ter ele na minha Pokédex Então vamos procurar o nosso amigo Mewtwo E ver o que, que a gente consegue ganhar de brindes E tudo mais, Graveler, muito bom Graveler, vou usar o terremoto, será que é o suficiente? Ah, é, faltou um de vida Nossa chamas, beleza Aí. Vamos explorando, pegar tudo que eu puder de item também Enfrentar todo mundo que eu puder enfrentar É choke, nível 49, muito bom o Charizard está tá quase nível 60. O Vaporeon já está. Então não preciso ter pressa de evoluir o Vaporeon mais. Se eu conseguir botar pelo menos metade do meu time nível 60, já está já bem bom. Vamos pegar a pipita Vamos ver onde é que eu estou. Vamos ver. Não sei se tem algum caminho. Aqui não tem caminho, mas de repente tem algum item. Não, às vezes é, um, é só um cantinho. Um cadáver. Ah, é difícil não matar Vamos ver, lançar chance Ah, dó Vou parar de correr Vamos só virar Não, nada Nada ajuda ainda Vamos, sub... oh, vamos pegar esse itemzinho aqui primeiro Vai que aqui já é o Mewtwo né? Às vezes não é, né? mas vamos Vamos descobrir, beleza Vamos quebrando as pedras tudo Devem ser alguns Parasect, adiós Parasect parece a Belma. Alguns são Gravelers, outros são só pedras, mas se tiver mais um Graveler Geodude, daí já é mais uma experiênciazinha pra gente ganhar Aí limpamos a área, ah, Geodude fraquinho, nível 36, beleza Ó, mais um item na, tá, tá na feição ali, Geodudes não são para que chamas, né? Ó, Cadabra de novo o problema é, é, é meus muito fortes ou eu sou muito fraco Deixa eu ver, o Raichu Nossa! Onda Trovão Aí beleza, paralisei ele Esse é cavalo, o cavalo não deve matar ele, né? Boa! Uh, Master bola não, Masterbola tem dono Aí, rapaz, pegamos um Cadabra, muito bem Cadabrinha capturado O Raichu foi pro saco, mas faz parte <risos> A gente teve que sacrificar o oh, Magneton, eu já tenho Carios A gente precisava, né? quer dizer, precisamos ainda Dar uma upada na nossa Pokédex É bom né, sempre é bom tá eu vim por ali, tá, beleza Vamos oh, Primeape Vamos voar para cima do Primeape O nosso já está melhorando Tocando um nível interessante, um nível usável E é nível 60, beleza Vamos bater o Charizard ainda mais um tempo, enquanto ele aguentar E com o Mewtwo, a gente tem aquele recurso mestre né Vamos pegar essa pokebolinha aqui, né? só para garantir Mais um Parasect E o mim pegando experiência, ba... aí... Tchau Gobat Vamos ver o que a gente consegue aqui, mais um Intenzinho, show de bola a mim é 55, bom nível Mas ainda está longe do, do ideal Machoke Resta todos os ataques do Charizard, não deixa nada para trás Nossa, Se a gente tivesse a opção ainda de capturar uma Champ, ou evoluir no nível, era uma boa Eu gostaria Deslocadinha. Vamos ver agora o caminho Primeiro caminho será? Vamos ver O ata um ataque de fogo já era Ih, agora não consigo mais sair Ah, acerta-se bora, caramba! Aí! Tá, aqui não tem nada Devo estar no caminho certo Eu o jogo está me impedindo de avançar então Terremoto, já um recurso a mais, boa, mais um. um G2 de nível 40 É fraquito Na verdade todo pokémon aqui sem é um mestre aqui já são mais né Eita, agora ferroço Tá, agora Pronto, paralisado, não posso, não posso fugir, estou errando o ataque, pelo menos eu não fiquei envenenado Paralizado, não pode errar os ataques <risos> Eu não posso errar os ataques, o terremoto não acerta, ele já foi pro saco Dragonite Ataque de asa, fechou Dragonite nível 56 Vamos upar o nosso dragão Uma rajada de fogo, deve ser o suficiente Dragonite, é mais por status, né, a linha é tão boa <risos> Vou rajada de fogo, beleza Tô chegando, né Aí, tô chegando no... Uma zona ainda não explorada. Agora não precisa ter um ataque bom contra um Pokémon de pedra. Então. Vamos na mãe. Ataque de asa, pelo menos, contra os lutadores que vão vindo. Pelo menos a gente tem uma, uma pequena vantagem. Nevasca, eu vou em acertar nessa porca de nevasca. Aí. Eu preferi o Ice Beam. Deixa eu achar o Ice Beam, eu vou matar. ataque de asa com um o o lutador, pelo menos, é, é muito efetivo ele vai, vai usar quebra pedra tá. não vou me apegar com esses cadabro mais. mais dragonite tem que ter que usar dois ataques de asa então, vamos pegar esses locos tudo Eita, bom. Tá, vou, vou pedir arrego, vou chamar o vapor <risos> esse aqui tem que ser no um vapor que é, é mais prático max revive tem um itemzinho dando de sopa ali o Dragonite erra muito esse ataque. Para mim, 56. Ele e o Dragonite já estão regulando. Aí, boa. Bem agressivo o ataque de asa. Electro. Ah, eu tenho Electro, achei que nem tinha. Nossa, Electro de tu vai Ah, filha da mãe. Só para ver como ganha a experiência. Beleza. Eu vi como o Dragon não dá pra contar só com status. Dragonite tá... tá tinhoso Não foi, não foi muito útil O Dragonite ainda Vamos gastar um Reviver Vamos botar ele para trabalhar mais um pouquinho Uma Elixir, Reviver Vou Botar o Dragonite pra trabalhar mais um pouco Pode ser com meia vida mesmo Não tem problema Vamos trocar aqui, vamos botar o Raichu pra cima também um Ditto dito, dito. Tem, e tem dito agora partezinha, ah ali o Golduck, rapaz o Golduck é muito legal quer dizer, eu achei que seria mais legal mas eu gosto do, do olha ali rapaz, vou até dar um save ali pra me garantir Mewtwo agora o bagulho não entra Aí, opa! <risos> Para, brotar um side daqui da frente. Mil. Bah, rapaz, a Mewtwo ficou muito irada. Eu curti. Meio. parece o Seshomaruco, no Yasha e uns poderes psíquicos sem na mão. Curti, curti nível 70. Master Ball sem medo de usar. Aí já era. Mewtwo tra Poké 10. Cara, Mewtwo eu até vou, eu até vou levar no time. O o plano, que é muito mais legal. Bora, Vou usar aqui, eu tenho o Kavar, né? o Raichu usa o cavar. a gente vaza, vamos subir aqui um pouquinho, vamos descer ali, recuperando esses bichos, e estamos aptos para a Liga Pokémon novamente. Vamos só fazer, fazer um, um Voar básico. Planalto Índigo, que é onde a gente vai enfrentar ele dos quatro novamente, vamos recuperar bichinhos. Vamos guardar a nossa Vioplam, que é a nossa Pokémon TM, que nos ajudou muito. Vamos retirar do box 14 a Mutual. Beleza, o que temos de ataque na nossa bolsa? Tem um asas de aço no meio de tá bom, de lado não. Trovão, trovão, é, seria o Thunder, era o Thunder O ideal é que o Raichu aprendesse, né? E aquele Shockwave já tá, ele é ineficiente na liga E ele é um mais elétrico, então tudo, tudo leva ele para fazer Aí, quando ele choque Beleza, proteção, garra de dragão, aí sim, dragão claro. Aqui de asa, rajada de fogo, cara, eu vou tirar... vou tirar o nevasca, porque é mais difícil acertar esse nevasca do que o garra de fogo, aí já era, é. não tem muita coisa para fazer, vamos no mercadinho, vamos vender os últimos termos que me sobrou. Agora sim vamos comprar, vamos comprar o Revive, temos quantos? 49 Aí 41, fica com E o um Full Restore, vamos comprar 28 Beleza, vamos dar no Save State e partir pra cima da liga de novo. Essa aqui é que tem os pokémons tipo gelo. Então aqui a principal arma aqui é o Raichu. O Raichu ainda é o nosso mais fraco. Vamos ver se ele vai ser suficiente contra a segunda etapa da liga. Lurley. Beleza. Fomos com o Diogong. Pislowine. Aqui até o Primeape ajuda, mas vamos tentar Ah, eu acho que ele não toma dano elétrico Viajei Vamos ver se o vento-fogo é o suficiente, boa Vou trocar o Charizard, porque ele não pode ficar no outro turno E como eles outros, o Cluster tá muito bonito Aquele terra de fogo ali, ele... o vento-fogo, ele é o segundo turno ele fica incapacitado de atacar né? Beleza, olha o trovão aí, fazendo o, a parte dele A Jinx É com o Charizard Vamos ver, que legal ficou essa Jinx Dá ah, bem maquininha mesmo Usar o Lança Chamas vai ser é o suficiente Quase Usar o Lança Chamas de novo Ah, maldição. de Charizard é com a chamada, é um saco Eu vou ter que usar um Repara Tudo aqui eu acho que o Repara Tudo tira o atração também, não tenho certeza. Ah, vai e fogo. Aí, já. Não quero se amarrar. Lapras. É o Raichu. Nossa, que linda essa Lapras. Bora. Vamos usar o trovão. Acerta, Raichu. Ai, uh, ai, ai. Acerta. Não, maldição. <risos> Tem que acertar. Vamos, vamos ver o Primeape. Primeape, se acertar o Corte acho que a gente leva, o Hulk não acerta não é aí, boa Primeape Nível 57 aí sim vamos organizar nosso arsenal Cadê o reviver, vamos reviver o Raichu eu reparo tudo vamos usar no Raichu opa, vamos usar no Lizadon e na Primeape Boa. Meu tá na dele ali. vamos dar um save E bora Agora é o Bruno O Bruno se eu não me engano, se eu mal me lembro, ele começa já com o Onix ou o Stilex Se for o Onix eu comecei errado, se for o Stilex da Stilex, nossa parece uma Uma Samurai, ficou muito legal, ah droga, eu tô com o Raichu na frente, viajei Baixa desarte. Vento fogo, não vou nem dar chance Hitmonchan, Dragonite e seu ataque de asas Nossa, maldito cara Aí hitmon A chance do Dragonite brilhar, ele errou, ele é bravo também Machamp Nossa, Machamp é muito legal, ela é saradinha <risos> Vamos lá, vamos testar o Mewtwo Tela cadente, recuperação psíquica Já era. Valeu meu tio, Muito obrigado pela ajuda. O estilo é que um seria Pokémon tipo aço. Então o lutador tem, tem uma certa vantagem. Tem que acertar. Tá, já era. Eu acho que o vapor não deve dar conta do recado. Beleza. Já se foi o Bruno também. Vamos agora. Recuperar nossos bonequinhos. Vamos diminuir a velocidade, <risos> só para ficar mais fácil. E vamos rever o Dragonite. Boa, agora prepara tudo. Dragonite. Charizard. Para tudo no Primeape também. Agora vai ser aquela dos Pokémon Fantasma, né? A Agatha, se não me falha a memória. Bora! Vamos tretar com ela. A Gengar nível 66, esse é complicado. Ah, já se foi do Escovador. Charizard, boa! Acho que já conseguiu levar nível 61. Charizard. Volta a ser nosso mais forte. Mr. já é de outra geração. Aí, conseguimos levar também. Primeipe nível 50. Aqui o é inútil. Isso não pode morrer! Droga. <risos> Vamos lá. Garra de dragão ajuda alguma coisa? Ah maldito, para tudo. Esse Thunderbolt aí tá de sacanagem com a minha cara, né? Será que o Mewtwo e o seu psíquico nos ajuda? Galera. Que massa essa Crobot, rapaz Bem legal Carinha de vampirinha, curtir Arbok, tá, Arbok é meu adversário pro Mewtwo Beleza, Mewtwo eu falei, eu não gosto de usar porque é um Pokémon lendário Mas, contudo, entretanto, porém O Mewtwo é, é a minha exceção Eu adoro o Mewtwo Acho que todo mundo que gosta de Pokémon gosta do Mewtwo né? quem, não, quem gosta de Pokémon e não gosta de Mewtwo Na verdade não tá gostando direito de, de Pokémon Vamos recuperar todo mundo Agora vai ser o Lance O Lance, eu não lembro com o que, que ele começa Então bora, vamos dar um aquele salvar esperto. Vamos tentar com o Lance o Mestre dos Dragões, do Pokémon Guided, perfeito Se acertar o evento. boa! A Aerodactyl, cara, eu odeio, odeio Aerodactyl. Mas ela é muito legalzinha. <risos> Ficou legal. Ah, foi pro saco, já? Aqui, eu acredito que tem que ser o Vapor, né? Boa. Tá, vou meter um Raio Aurora aqui nesse Dragonite. Droga. Ah, Dragonite. Acerta esses ataques, meu Deus. Ah, fala sério. Tá. Dragonete Dragonite dele Aí, hiper perfeito Não ia ter reação Kindra Que legal, Kindra rapaz vocês mil Tá Vamos botar o Primeape E começar a fazer aquela, aquela jogadinha de recuperar Vamos reviver o Raichu isso Ixi Maria, agora lascou, tá usando um um, para melhorar ataque e velocidade para Emape. Vamos fazer então aqui, ó, já que vai ficar duro o negócio, vai ficar complicado. Vamos usar o Dragonite e beleza. de trovão, ah, fala sério Raichu, ah, não pode errar ataque aqui, cara, que droga meu Deus cara para de errar ataque do meu tio tem que levar todo mundo nas costas é, tô com Dragonite na mão ali mas... é, 66 Deixa ele dar uma tretada com, com o Mewtwo um pouquinho o Mewtwo aguenta Aí, ele tá com o Aerodactyl ainda, só o Aerodactyl Aí, ó, quem tem Mewtwo no time, o bagulho fica mais fácil <risos> Vamos lá, vamos pra última aqui uma das últimas sequências de reviver, porque estamos encerrando, pessoal, hoje é a última gameplay do Moemon Red. depois a gente vai voltar com outros rooms, mas essa aqui específica acaba hoje Queremos nos tornar mestres Pokémon no caso, acho que é mestras, né? não sei a minha personagem. A minha personagem é a menina também ó, oh, meu personagem também é menina é então, um time todo de meninas mestras pokémons Mestra Moemon boa Gary vamos lá ah não é o Cass eu chamei de Cass Heracross cara, ficou estranho Heracross ficou baixinho é uma, parece uma nanzinha O então, Heracross tem que ser no Charizard beleza, levamos Heracross Blastoise, cara, o Blastoise... Vamos de Raichu, não é? na verdade, teoricamente é o que tem vantagem. Isso é 20 níveis mais forte que o meu Raichu, Fia da mãe. Dragonite, onda trovão. Putz, grila! Vamos, amor. O Blastoise tá me ferrando agora aqui. Vou ter que usar o, o mil. Milton, Tutuzinho Tem que usar o Tutuzinho Vai Milton. Ah último que se... o ultimo Psyche Estrela Cadente Eu tenho É o Elixir né, que recupera Os PPs Psyche, aí já Ela casando, ela o é psíquico. E o psíquico não, não é muito mais forte que o dele. Não. Vamos usar a recuperação. É desgraçado, tá me tirando muito dano. Aí aí já era, meu Mewtwo. Tyranitar. Tyranitar, ele é Dark. Na que eu vou usar. Eu vou usar o um né? A gente tá evoluindo até o nível 59, não vou usar a é brabo. Nossa, que legal essa T-Retar. Achei que ia ser mais porradona, mas. Oh! Não! Filha da mãe. Por que, que usou a tela? Pessoal, aquele bug maldito do quebra-telha me atacou novamente, Nós vamos, vamos já cuidar disso. Vamos, vamos privilegiar aqui o golpe-corte. Vamos usar o Ether também no no Mewtwo, que tá ficando sem, sem Psíquicos. beleza. E agora a gente tem que lembrar que o primeiro é o Cross, né? Já temos uma vantagem involuntária, eu não perdi. O então vamos botar o Charizard pra frente. Vamos tirar esse item aqui do Prime, Ape que já chega, né? Vamos dar o. Espichar pelo menos a primeira vantagem do Raichu a gente poder pegar. Aí. Vou dar agora que ele salvar novamente. E vamos pra cima do Heracross. Aí. Vamos enfrentar o Kaz agora sem erro, sem bug. Meu Deus. Ah, fala sério, cara. Vai tomar banho. Blastois, tá vindo? do e o raio de gelo, maldito. Cara, acertam no trovão que já tá bom. Ah, oh, que droga! Vai Milton, é contigo, cara. Não tem outro. Ah, meu tubo! Boa! Meu tubo! Vai de Alacazã. Vamos dar nossa recuperation. Não usou a, a, a tela, aquela, né? Light screen. It. Tá usando ataque tá forte em mim Putz grila cara Levou meu Mewtwo Uau bate Vai te danar o casando aquela é casando capeta é esse Tá matando todo mundo Vamos lá Vamos usar um reviver no um Charizard Pra mim é certo que ele leva num hit só Vamos fazer aquele joguete ali, o Começa com essa roubagem aí de... Ah, burro! Não dá ver. Vamos ver o Mewtwo. Vamos ver... Charizard. Vamos lá, agora sim, agora tá, agora tá ferrado na minha. Pai, pensando aqui, Mewtwo, Mewtwo, se sete... ó oh, Tiranitar Tiranitar ele tem vantagem contra o Mewtwo, né O Psíquico não vai afetar ele Só que agora eu preciso do meu vaporio Sobe Não perde, rapaz Não é louco Aí vamos utilizar o e executor, vamos usar o Max Revive no nosso Charizard novamente temos poucos, então temos que usar tudo Bolsa, vamos reviver, cadê o Reviver? Reviver Dragonite tá, podemos atacar agora, Vento Fogo boa, esse foi o executor, Arcanine ele tem só o Arcanine Vamos tentar levar esse Arcanide. Onda trovão. Beleza. Vamos na mãe. Garra dragão faz alguma coisa. Eita pum. Vamos dar um, um, um max reviver no nosso Vaporeon e encerrar esse paranoê. Rapidinho com o terremoto, vamos ver. Ah, mas o terremoto a gente leva. Ah, maior de ator repara tudo, né? Um velho golpe de usar o tudo Agora é arriscado Cidade Extrema não foi crítico Por nível 61 e já era campeão dos campeões com um time bonitaço hein? Por que? Porque perdi? Você perdeu? Porque quando eu ganho e eu uso item eu ganho e você não usa item, você perde KKK Agora o Professor Carvalho hein, que me ajudar que eu venci novamente a Liga, venci novamente o meu rival e novamente eu sou a mestra Moemon. Aqui é o Hall da Fama. Aí, vamos saborear devagarinho esse momento do Hall da Fama. Nosso time teve uma, uma mudança básica e importante que era o Mewtwo. Vamos ver o nosso time: Charizard, show de bola, linda. Dragonite, bacaninha. A Raichu, eu adorei o layout dela também. A Vapor é bem bonitinha, simpática. A é Feroz. E a Mewtwo Fodona. A Mewtwo é. Olha, te contar. Eu, eu curti a Mewtwo. Tem muitos ruins. Mas a Mewtwo me surpreendeu. Ficou bacana. Aí tá a cena. E somos a mais nova Bimestre em Pokémon. Pegamos duas vezes. E encerramos por aqui nossa série do Moemon Fire Red. Eu vou ver se eu localizo a Moemon do Rubi e Safira e Emerald para a gente poder começar a brincar também, certo? A, a Gold teria que ser a Hurt Gold, mas daí o emulador de Nintendo 10 fica meio pesado de início. Então vamos pular uma, uma temporada, vamos pular uma, uma geração, vamos para a Rubi e depois continuamos, certo? Muito obrigado que acompanhou até aqui, pessoal. Tchau, tchau.